Oi gente, estou aqui de novo ainda na Bolívia e agora estou num dos lugares mais fantásticos que eu, que eu queria conhecer, que eu estou conhecendo, que era um sonho. Isso, o famoso Salar Uyuni, um, um deserto todo feito de sal. É aqui que a gente consegue fazer aquelas fotos com perspectiva de estar tá esmagando as pessoas, tá saindo de dentro da lata e ali é o que, é o que a gente tá fazendo agora o fotógrafo do é nosso guia com a minha câmera meu amigo canadense que é muito fantástico esse lugar é maravilhoso aqui já foi mar um dia pelo menos uma boa parte disso aqui foi mar o chão é todo de sal em formato hexagonal é, esses formatos são porque o sal é úmido e a água quando vai evaporando vai expandindo o sal e ele vai formando. É muito louco. Antes você olha não tem nada em volta. Montanha, montanha. Lá na frente é uma ilha, onde nós vamos daqui a pouco. E, sei lá, tem um monte de coisa pra ver. Aqui são três dias de passeio com hospedagem, tudo. A gente vai dormir em um hotel, no meio do nada, sem internet, sem.. Nada pra só pra esfriar a cabeça mesmo, pra esquecer de pôr